Olá pessoal, aqui é a professora Edivânia, vou ensinar para vocês hoje a construção de um brinquedo, um brinquedo bem antigo, que vocês podem fazer de forma bem fácil na casa de vocês, tá bom? A gente vai utilizar cola, tesoura, uma folha de sulfite, pode ser um palito de churrasco, um palito de algodão doce, um palito de pirulito, um pedacinho de madeira ou um lápis que já esteja acabando, mais ou menos desse tamanho. Temos um peão, tá? O que, que a gente vai fazer? A gente vai medir mais ou menos uns 10 centímetros da madeirinha, do palito, e vai cortar. A gente não vai utilizar a ponta, porque a ponta pode ser perigosa de alguma forma, então a gente vai utilizar o final do palito, correto? Vou aparar um pouco também aqui, tá? Temos um palito para a construção do peão. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixar o palito e vai pegar a nossa folha. Vai começar dobrando pela ponta e vai medir o tamanho de, do nosso dedo indicador. tá? Dobrando na diagonal. Então, eu vou fazer dobras na folha até o final. Vou dobrar um pouco rápido aqui. Já amassando a folha para facilitar o trabalho de vocês, na hora de vocês amassarem o papel. Percebam que a folha ela tem o tamanho do meu dedo indicador, tá? A dobra, sempre estejam corrigindo isso para que o, o peão fique do tamanho correto. Chegando próximo ao final, a gente vai colocar um pouco de cola para fechar esse papel. Pouco de cola na ponta. Colei, esperei secar um pouco, tá? O tempo adequado. E aí, tendo o papel dobrado nessa espessura, eu vou começar a amassar o papel. Eu preciso quebrar a fibra do papel, ok? E eu vou amassar ele de várias formas. Vou, posso amassar ele como se fosse uma bolinha, que ajuda bastante, usa bastante força e pode fechar a mão para amassar bem. Vai quebrando a fibra, sem rasgar, sem usar força demais. Pode quebrando aos pedaços também da fibra do papel. Ele tem que ficar um papel mais mole, um pouquinho mais flexível para você conseguir enrolar ele e ele pegar o formato que você vai fazer daqui a pouco, tá? Vou amassar bastante. Temos um papel aqui bem amassado, tá? Vou pegar uma das pontas do papel e o palito que eu tenho. Vou medir cerca de dois dedos, tá? Ao final da ponta do palito, próximo a dois dedos. E vou colocar um pouco de cola na ponta do papel. Vou espalhar um pouco. Porque eu vou colocar esse papel... No palito agora, até ele secar um pouco. E enrolar medindo os dois dedos que eu falei, tá? No final do palito. E enrolo bem apertado. Seguro bem forte e espero secar um pouco. Ele vai ficar dessa forma, tá ok? Feito isso, com o papel seco na base do palito, eu vou colocar cola na parte de dentro do papel, tá? E vou espalhar nele todo. para que ele pegue cola em todas as partes do papel. Espalhado bem a cola, eu vou agora enrolar a partir da ponta que já tá colocada aqui no palito, tá? Eu vou enrolar bem firme, para que essa ponta ela não solte e para que não tenha espaço no meio do papel e que o peão fique bem colado. Ele vai ficando assim. Apertem bem, enrolem bem firme, não deixem espaço na folha para que esse seu peão não fique frouxo. E o segredo é colar o começo do peão na ponta da folha, tá? Aperta bem para que não sobe nenhum espaço. Temos aqui o nosso peão. Vocês podem usar as canetinhas para decorar, personalizar da forma como vocês quiserem. E agora, o peão rodando e funcionando, tá? Está pronto o peão de vocês. É isso?